Vamos ao ponto. Laçada na agulha. Vai buscar a laçada. Agora vem buscar a cor. Top. Vamos lá. E agora vamos fechar o ponto. Isto é de uma simples...